em São Paulo, né, bebê? Come, Rodrigo, come. Gente, que é sanduichinho é Não, é. É. é bem São Paulo, né?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 Não tem problema não. Eu como por mim, por você e pela torcida do Flamengo inteira, tá bom? Meu então, você vai explodir, hein? Deixa, fica tranquilo. Relaxa que vai dar tudo certo. Tá bom. Olha só, vou lá dentro, deitar um pouco, me trocar com a coisa chama, tá? Tá, beijo. só quero que chegue logo a hora e isso passe rápido.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 Eu tô só esperando você ficar pronto pra pedir o carro. Jogando a culpa pra cima de mim. Nem vem que eu já tô pronto. Pode pedir. Tá. Eu tô bem. Amigo, o que você acha? Eu tô bonito. Fala. Né? Hum... Claro que tá. cara de bobeira. Não, não, Sério, amigo. Olha tudo. É, o cabelo, a barba, o, o, o casaco, o relógio, sei. Como sim, senhor. Tá tudo acho. bem.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 Tipo, o que a gente faz? Rodrigo? Onde é que você tava? Eu tava super preocupado com você. Por quê? O que, que foi? Então esse daí que é seu amigo. Exatamente. Rodrigo, como vai? Prazer, Douglas. Fica à vontade.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 Desaparecido, apareceu então. Ai, desculpa, cavaleiro, mas eu não tenho moedas e nenhum trocado. Você tá sentado na minha cadeira. Ah, que pena. Fica outra pra você, tá? Prazer, Rodrigo. Gostei dessa saudade. Prazer, Roger. Eu sou amigo do Donald. Já me falaram muito de você. Espero que venha. Ah, isso eu já não garanto.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 Ah, boa noite então, né meninos? E Roger, vê se você facilita um pouco para o Rodrigo, porque senão ele vai acabar achando uma porrada. É, eu tô quase. Ah, mas eu adoro uns Amigo, fica bem, tá? Você também, tá aproveita. Tá. Vamos, vamos. Tchau, até amanhã, hein. Uhum. Cuidado. Vai lá amigo, e aproveita muito, tá? tá. Vai lá, vai lá. Enfim, sós, né? <risos> Ai que alegria! <risos> é muito marrento mesmo, né?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 Sentir seu toque, seu cheiro, falta só saber o seu gosto. Ah, é? Uhum. Eu acho que isso é fácil de a gente resolver. Como? É. Uhum. É.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 Pedir alguma coisa pra beber, pra comer, conversar, se conhecer. E é sério, eu não quero fazer nada que você não queira. Tá? Eu só que para cedo pra casa. E eu sei que eu vou voltar sozinho e tal. Bom, mas... tá cedo, a gente pode reverter, né? Hum. Tá certo, então. Meu apartamento é bem alto. Se fizer qualquer coisa, eu te taco lá de cima. Ah, <risos> eu juro que eu não vou fazer. Se assim, tudo bem. Você pode subir. Tô sem sono mesmo? Vai claro. ser bom ter uma companhia. Pode.